Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou explicar um exercício sobre impermeabilização que caiu no Enem. Ele foi considerado muito fácil pelos alunos, porém, bastava olhar a gravura e lembrar do que a gente vê no dia a dia nosso. Assim, a gente conseguiria chegar numa resposta correta.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 A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo a letra A, impermeabilização, B, diminuição da temperatura, C, acumulação de matéria orgânica, D, alteração do pH, E, salinização. Vamos passar para o meu quadro que eu vou explicar como resolver esse exercício. Bom, primeiro precisamos saber o que é a impermeabilização do solo. A impermeabilização do solo ocorre quando ele perde a capacidade de absorver água. Isso acontece, pois nas grandes cidades há o que Muita cimentação, calçamento de ruas e calçadas, tem muito asfaltamento. E o que acontece? Eles formam uma camada protetora em cima do solo. Com isso, ele perde a capacidade de absorver a água que cai nele, tanto da, quando a gente lava os quintais ou a calçada, quanto a água da chuva. Então, o concregrama, ele veio o Para ajudar. Porque é, em locais, às vezes, você não quer cimentar totalmente o seu quintal. O que, que você faz? Você faz uma parte de cimento e uma outra parte, um quadrado, a gente deixa para grama. Como está aqui no desenho, ó. Esse aqui é o quê? O concreto tradicional. Um piso todo concretado. E aqui já é o concregrama. Que é o que Uma parte de concreto, esses risquinhos pretos são concretos, e esse quadrado aqui é onde a gente coloca grama. E quando a água entra em contato com essa parte aqui, ela vai ser o quê? Absorvida pelo solo. Por isso que a letra correta é o quê? Impermeabilização. Porque aqui ele não está impermeável. Aqui a água vai cair, bater nele vai ser escorrida, porque ela não vai conseguir penetrar, porque o concreto fez o quê? Uma camada sobre ela. E aqui não. Essas partes de grama vão absorver a água, nutrindo assim o solo, não deixando ele o quê? Muito impermeável. Vai deixar ele o quê? Molhado. Se você quiser plantar alguma coisa aqui, vai o quê? Vai brotar, porque tem que quê? Água. Bom, espero que você tenha gostado. Assine meu canal e até o próximo vídeo.